Esperando só a doutora Fabiana entrar tá? e a gente já começar. Oh, bem-vinda! <risos> Muito bem-vinda, Fabi! Estava aqui dando boa noite para todo mundo, falando que hoje a gente vai bater um papinho sobre o ômega, né? O ômega 3, e que é um dos suplementos que a gente mais vê as pessoas consumindo, né, Fabi? E eu queria que a doutora Fabiana se apresentasse, ela é a nossa. É, médica da nossa pesquisa e desenvolvimento E aí a Fábio uhum. se apresenta Depois eu posso me apresentar também <risos> Eu sou a Dora Fabiana Flores Eu fiz a minha graduação no México E faz pouco tempo que eu voltei agora para o Brasil E fazendo parte da, da equipe de pesquisa e desenvolvimento Da Essential Nutrition Bacana, Fábio Gente, eu sou Franciele Também trabalho na Essential Nutrition E acho que Talvez a maioria de vocês saibam, mas a Essentia Nutrition, ela faz parte do grupo Essentia, que tem uma farmácia de manipulação também, né? Então, a gente é um grupo que é formado pela farmácia de manipulação e pela indústria de suplementos. E a doutora Fabiana, ela faz parte do desenvolvimento de todas as formulações que a gente tem tanto na farmácia quanto na, na, na, na Nutrition. E, doutora Fabiana, na verdade, hoje a, a gente... Vai tirar algumas dúvidas, né, de um dos de, do ômega, que é um suplemento bastante consumido, e que a gente sabe que ele tem diversos benefícios, né? A gente vê vários estudos, vários artigos sendo publicados é, dos benefícios que o ômega tem, e a gente vê também uma crescente de consumo desse suplemento. Então, acho que a gente poderia começar explorando um pouquinho sobre os benefícios dele. O que, que você acha? Pode ser? É Perfeito, Fran. A gente. Então, eu... Uhum. Só, só um segundinho. Gente, antes de a gente começar, só lembrando que ali embaixo tem um, um aviãozinho que vocês podem compartilhar com quem vocês acharem da rede de contatos de vocês que esse tema pode interessar. E também tem uma caixinha de perguntas que fica ali disponível para vocês colocarem as perguntas de vocês. É mais fácil colocar ali nessas caixinhas de perguntas que depois no final a gente abre, né, Fábio? E aí consegue ver todas as perguntas do que ali nos comentários que nem sempre a gente consegue acompanhar todos eles. Então é mais interessante <risos> colocar ali. Então fiquem à vontade. Fábio, contigo. <risos> ok. É, a gente... Assim, a gente sabe que o ômega realmente é um é um suplemento muito estudado. São mais de 40 mil estudos sobre o, sobre os benefícios do ômega, do ômega 3, é, nas suas diferentes formas, e, e são, assim, calculam aproximadamente 4 mil estudos clínicos com o ômega. O estudo clínico é quando, a gente, quando o ser humano testa é, e a gente vê os resultados que podem acontecer no ser humano uma determinada população, né? Então são vários os benefícios, é, tanto para a saúde física como para a questão cognitiva do ser humano. Isso é uma coisa que é super importante a gente ressaltar é, sobre a, os benefícios. A gente pode a gente pode assim dividir nos benefícios, né? A questão cognitiva, cérebro. E também acho que é importante a gente comentar um pouco sobre a diferença do EPA e do DHA para essas essas funções é, mais específicas, né? A gente sabe que o DHA ele tem mais, ele, ele vai favorecer mais, ele vai ter mais ação no cérebro do que o EPA. né Quando a gente fala mais de saúde cardiovascular, a é, questão dos triglicerídeos, a gente aí a gente já está entrando mais no benefício do EPA, né? Quando a gente fala na saúde dos olhos, a gente também é um pouco mais TH, né? mas é complementar. Tem uma coisa que eu acho que é bem legal, né que quando eu escutei uma vez essa explicação e eu achei fantástica, foi que sobre a função principalmente do DH no nosso cérebro. Então, que ele ajuda na nossa memória, na nossa cognição e como que isso acontece, né? Então, a gente sabe que os nossos neurônios são todos envolvidos numa, numa camada de gordura, né? Então, faz parte é. essa camada de gordura envolver os nossos, os nossos neurônios. Bom, para a gente ter uma ideia, né, doutora Fabiana? Fábio, né? Que doutora é. eu, eu que é Fábio, né? <risos> para a gente ter uma ideia, né, 60% do nosso cérebro é formado por gordura e 20% dessa gordura é DHA. Né? E o DHA é como se ele fosse aquele lubrificante que fica entre os neurônios e ele vai permitindo que essa, com que essa lubrificação esteja íntegra, a transmissão de informações é mais efetiva de um neurônio para outro. Né? Então, eu acho que, então é muito legal quando a gente entende isso que precisa dessa capa para que essa informação trans, seja transmitida, né? as nossas sinapses, que é o nome mais bonito para a troca de informações de um neurônio para outro, aconteçam de forma mais efetiva. Né? Então por isso daí a importância... É, do DHA para cognição, para a memória, né? o quanto ele ajuda nisso para fazer esse revestimento e ajudar nessa transmissão de impulsos nervosos. Então essa é uma explicação que eu ouvi uma vez e que eu achei muito legal para poder entender né, o que, que é o papel do DHA lá no nosso cérebro. Sim, a questão daí a gente pode falar um pouco sobre a importância do DHA, do ômega e do DHA para a gestante. Né? Para a gestante, para a mulher que está lactando Então é, é, é fundamental, porque isso vai, vai fazer, vai dar matéria-prima Para que o corpo tenha capacidade de, de, de criar esse sistema nervoso Que está sendo feito no bebê, né? É, porque, assim, é um, o, o, o ser humano ele não tem a capacidade de sintetizar, né? Uhum. o, o EPA então a mulher a gente precisa suplementar, então é um, é um dos suplementos mais importantes meu, do meu ponto de vista, né, é, nessa fase na né, gestação. E é super bonito porque agora você falando mesmo, né, que a questão de que a gente precisa adquirir da dieta e de fato, né, ele é uma gordura, que a gente chama de uma gordura poliinsaturada, essencial, ou seja, que o nosso corpo não produz, realmente a gente precisa adquirir da dieta. E alguns estudos demonstram que, principalmente, a gente no Ocidente não consegue consumir ou não consome né, a quantidade de ômega 3 que a gente deveria consumir ao longo do ano, por exemplo. É. É, a gente consome uma quantidade muito menor. Então, acaba que a gente não atinge a quantidade pela alimentação somente é, ter toda a quantidade que a gente precisa né, do EPA, do DH, para que eles possam desempenhar as funções do nosso organismo. E o DH ou ômega na gestação é, uma das, é um dos benefícios assim que são... Mais lindos de se ver, né, Fábio? Tem vários estudos que mostram também uh, crianças de mães que suplementaram durante a gestação os benefícios em relação à cognição da criança, ao déficit uhum. de atenção. Né? Então, essa parte toda que você percebe que a criança tem um desenvolvimento neuronal melhor. Né? O seu sistema nervoso está mais desenvolvido e mais bem preparado. Isso é uma coisa Isso. super bacana, né? Então, tanto para gestante, né, tem benefícios porque tem uma parte de... Que a gestante passa com... Menos estresse durante o período gestacional, quando ela suplementa com ômega. Alguns estudos trazem também a questão da depressão pós-parto, né? Que é super, é super real, gente. Assim, a gente acha que uhum. uh, não é uma coisa que acontece muito comum, mas eu acho que é o contrário. Eu passei por isso e é muito é, é, é uma muita mudança hormonal que acontece no corpo de, né, de uma gestante quando ela tem um bebê. E ele, o ômega, ele também ajuda nisso, né, Fábio? Nessa parte também para a mãe, para a gestante. Então, nessa relação gestação, é um benefício tanto para a mãe quanto para o bebê que está tá recebendo ali, né? Sim. Sim. E Muito é que o bebê vai. É, é a formação dessas estruturas que o bebê vai levar para a vida dele, para a vida adulta, né? Então, é, é o momento em que está sendo formado tudo isso. É, hum. é essencial, não, não, não tem como explicar a importância dessa, desses é, desses elementos na dieta da mãe, né? É, acho que tenho... Desculpa. é como tu falou que não a gente não assim tem alguns estudos, né? Que fazem eles, eles fizeram um estudo onde eles acompanharam é, a qualidade dos alimentos nutricionalmente, né? Dos alimentos há 30 anos atrás, 90 anos atrás, não é a mesma qualidade que a gente tem hoje porque faltam muitos nutrientes na nossa alimentação no dia a dia. Mas ah, eu gostaria de, de, de obter essa quantidade de DHA de EPA na minha dieta. É muito mais difícil e é uma coisa que não é, a gente não tem uma, não é uma padronização, né? A gente não sabe quanto realmente o corpo tem nessa, nesse, nesse alimento, né? Geralmente a gente encontra nos peixes, nos peixes de água fria, né? é O ômega 3. Um, mas a gente não sabe que realmente o quanto o corpo está conseguindo absorver daquilo e o quanto é, esse esse peixe foi alimentado com a matéria prima de qualidade, né? Ou é uma ração cheia de hormônios, cheia de toxina que a gente isso não tem. Exato. E eu vou só tomar a liberdade de responder umas. Eu vi umas. Mas seis ou sete vezes aparecendo a mesma pergunta aqui Então eu só vou mudar um pouquinho a ordem das coisas E depois a gente volta nos benefícios Em relação ao horário de tomar o ômega né? Ai, Tem várias sim. pessoas que foram colocando as dúvidas aqui Só para a gente não deixar passar A gente vai falar disso em algum momento Mas como já tem muita gente pedindo A gente já antecipa um pouquinho, né, Fábio? Em relação ao horário de se tomar o ômega né Que o ideal é que ele seja tomado junto com as refeições, né, Fábio? É o ideal para maior biodisponibilidade, bio né, para maior absorção, para o corpo conseguir absorver isso, a melhor forma é junto com os alimentos. E é, e é compreensível, é fácil entender isso, né, porque o corpo ele ele está acostumado, a gente, né, o desenvolvimento humano, a gente, o corpo ele se acostumou a, a absorver essa gordura é, da alimentação junto com outros nutrientes. Então, é a melhor forma de da, da suplementação ser Como seria o natural do corpo uhum, uhum. Uhum. A absorção dele vai ser bem melhor né? Junto com os bem alimentos melhor. E só voltando para complementar uhum. né? a, a questão dos benefícios Na gestação uma outra, Um outro fato importante é a, a questão da formação da retina né, da, Do olho A saúde ocular uhum. também Está bastante envolvida com a suplementação Com a quantidade de, de ômega Que a gente tem no nosso organismo Então também isso vai influenciar para o bebê influenciar a gente na vida adulta, né? Mas também tem essa questão de, durante a gestação, também beneficiar o bebê. Então a gente começa Durante a, a gestação e durante o momento em que a mãe está amamentando. Isso é super importante, porque às vezes a alimentação, acompanhando as minhas amigas que tiveram filhos recentemente, é, recentemente né? É, é difícil para a mãe conseguir ter uma alimentação é, com tudo que ela precisa, né? Fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Então, quando a gente dá uma suplementação, a gente sabe exatamente o que a, a, a pessoa está tomando, né? Então, isso é uma forma dela garantir que ela está tá suprindo as, as necessidades dela, né? E também ela está conseguindo passar isso para o bebê através do leite materno. Você sim, sim. Eu tenho uma filha suplementada com ômega e a gente vê as diferenças, é muito bom. Me sinto super feliz por ter feito isso, já, já conhecer desde então, né, essa, os benefícios e ter podido desfrutar disso, né, tanto para ela quanto para mim. É bacana de poder fazer isso. Bom, Fábio, a gente falou bastante TH, né, mas a gente não pode esquecer do EPA, que o EPA também é um dos componentes aí do, do ômega, né, são os dois componentes aí principais do ômega. E o EPA também tem funções que são... Se a gente for pensar né, nas duas funções principais, que é anti-inflamatório e saúde cardiovascular, Sim. aí a gente percebe e conclui por que, que o ômega ele é um dos suplementos mais consumidos. né Sem dúvida nenhuma, porque tem tantos benefícios atrelados a ele. Quando a gente pensa em anti-inflamatório, aí são aí várias né, doenças que ele ajuda a prevenir e a tratar. Então é, é. legal a gente... De repente explorar um pouquinho por aí também. — É, a gente pode, assim, é, para mim, é, né, eu já tinha comentado isso para mim é muito, é, é mais fácil entender os benefícios quando a gente entende a origem, né? É, assim, quando a gente fala, que okay, entender o que que é o EpidH, né, da onde eles vêm e daí o que acontece no corpo quando a gente toma ele, né? Essa, assim, para entender... Eu gosto dessa visão que não existe nada errado per se, né? Na natureza, no corpo humano, né? É bonito. É, tem a questão, quando a gente fala do, do o ômega 3, a gente fica, acho que fica mais fácil entender o ômega 3 e o ômega 6. E como funciona esse balanço, esse balanço entre os dois, né? O ômega 6, ele é mais pró-inflamatório, uhum. né? E a gente vê muito que essa dieta... Ocidental que a gente tem, né? Ela é um pouco mais carregada de ômega 6, que é mais pró-inflamatório. Mas não quer dizer que o pró-inflamatório é ruim, é necessário, né? Não é uma coisa que tem que ser eliminada, é necessário, porque, por exemplo, se a gente tem um corte, se a gente tem um machucado, o corpo precisa, de, ele precisa liberar, fazer esse, essa reação de inflamação para chamar certos componentes para aquele local que está inflamado que desculpa que está machucado, para uhum. esses componentes inflamatórios, na verdade, eles vão reparar aquele dano que foi feito no corpo. Esse é o ômega, esse é a parte necessária da inflamação. E isso a gente esse ômega 6, ele é pró-inflamatório. Aí a gente vê depois o ômega 3, que é o anti-inflamatório. E na verdade, é a gente conseguir perceber essa a necessidade do balanço entre os dois, do ômega 3 e do ômega 6, essa proporção, na verdade, porque se a gente tem uma proporção correta, a gente tem uma resposta correta de inflamação e depois a gente tem a resposta correta da, do anti da anti resposta anti-inflamatória, né? Para balancear isso e quando já é necessário já parar esse, essa resposta inflamatória. E daí a gente entende tudo no corpo que acontece quando a gente... Existem muitas consequências da inflamação. Uhum. tanto na saúde cardiovascular, nas articulações, é, na pele, né, é, da, no sistema reprodutivo, então são muitos os sistemas é, porque o corpo é sistêmico, né? é uma coisa, é um conjunto. Então tudo isso vai, ser bene vai se beneficiar desse balanço, né? Uhum. Então ok, eu tenho uma dieta, eu posto uma dieta talvez um pouco mais é rica em ômega 6, mas eu tenho a suplementação para contrabalançar isso. E e os benefícios, então, dessa, desse desse sistema anti-inflamatório. Ele ele é, o ômega 3, ele é anti-inflamatório, ele é um, um excelente antioxidante, né? Sim. Super, que faz parte dessa, dessa, dessa questão anti-inflamatória. É, eu estava lendo ainda ontem é, que a gente mudou muito a nossa dieta, né? Antes, há uns 50 anos atrás, a gente conseguia ter uma proporção de ômega 6 e ômega 3 de 1 um para 1. Um. É e antes... agora... A gente já está tendo aí uma proporção em torno de, né, de 1 para 15, ou seja, uma parte de ômega 3 para 15 partes de ômega 6, né, o inflamatório. E é super bacana que você colocou que a gente sempre pensa numa inflamação e sempre assusta. Mas não inflamação é importante que aconteça no o nosso organismo até para uma defesa. Mas é importante que a gente tenha o equilíbrio né, da inflamação para expulsar algum corpo estranho, para ter uma reação do nosso organismo necessário. Mas ela não pode ser uma inflamação que nos prejudique, né? Sim. E vá gerando mais doenças ou aparecendo ou potencializando algumas. Isso é importante, a gente ter essa, essa relação. E a suplementação ela vem bem de acordo com isso, né, Fábio? E até a questão de inflamação também, uma coisa que chama bastante a atenção do ômega, é a parte de artrite, né, reumatológica. É. E a gente é também tenho... vê um número muito grande de pessoas... Que vão desenvolvendo ao longo da vida, né, a artrite, e, e isso vai debilitando, inclusive, até alguns movimentos, a pegada de pinça, enfim. Várias pessoas vão se manifestando de maneiras diferentes da, com a artrite, e o ômega, ele é uma, uma das indicações de suplementação, né, para tratar e prevenir. Sim, porque é uma Artrite, formatório. né, artrite e, e, e assim. As doenças autoimunes, né? Terceiro, tipo assim, as doenças autoimunes são. Do, são, são é, elas, elas se beneficiam muito da suplementação uhum. com o ômega 3. Isso é, é um ponto importante a gente mencionar. Claro que cada. E aí é a parte que é super importante que as pessoas elas busquem o um médico, busquem o um nutricionista, porque dependendo de cada situação, existe é, uma indicação específica. É, de, dependendo do que, que a pessoa okay, tem isso o quanto especificamente ela precisa, né, uhum. para de ômega 3 a, a prescrição médica ou, ou do nutricionista, né? Isso é bem legal porque responde umas perguntas que já vieram aí que eu tenho, estou vendo aqui que uh, qual, qual é a dose, né? Qual é a dose de ômega que se é. deve consumir? Isso depende porque Exatamente, cada indivíduo é um único indivíduo que tem uma dieta específica, né? Então a Exatamente. minha dieta com certeza é diferente da sua dieta, os meus hábitos de vida são diferentes uhum. dos seus e assim é de todo mundo. Então uhum. cada pessoa ela vai ter uma necessidade de suplementação. E quando a gente fala de crianças, que também veio essa pergunta né, em relação às crianças, a dosagem, também uhum. precisa ter esse acompanhamento do médico, nutricionista, do prescritor, para que ele consiga ver, né, diante de todo o cenário daquele indivíduo, qual a melhor dose para que ele possa ser, se beneficiar, né? Isso. Então, isso é interessante a gente olhar para isso também. Fábio, teve uma outra coisa que também é super legal e que eu acho lindo quando você fala aqui na empresa, que é sobre quando a obesidade, o estado de obesidade, né? o sobrepeso, a obesidade, leva a uma meta-inflamação do nosso organismo. Uhum, e alguém uhum. colocou aqui alguma coisa assim, ah, eu já ouvi falar alguma coisa, que quando a gente está acima do peso, o corpo está meta-inflamado. E aí, se o ômega ele também pode ajudar nesse processo de inflamação. Então, eu acho que essa... É super lindo quando tu explica isso aqui. Seria pode. Não, é, é... Essa é... É... A meta-inflamação é, é, é isso, né? Essa, o, tecido adiposo, o tecido adiposo, a gordura né? no corpo, uhum. ela, quando em excesso, quando em excesso, porque ela é importante, óbvio, né? Quando em excesso, ela libera certas citocinas, que são esses mensageiros é, que comunicam para o corpo que existe uma inflamação. Para o corpo reagir, né? Isso uhum. é ok, existe esse problema, que a gente pode fazer a respeito? Então, é, o corpo, ele começa a ficar nesse estado crônico de inflamação, né? E a gente precisa, e para contrabalancear isso, outra vez, é um, um anti-inflamatório é, capaz de, de diminuir essa inflamação. Então, é, ele, ele, ele ajuda a, essa, a esse tipo de inflamação. Uhum. <risos> — Se a gente for pensar em inflamação, qualquer tipo de inflamação, acho que a gente pode se beneficiar com o uso do ômega, né? — É. Do, do ômega, assim, eu, é uma coisa que a gente, acho que é importante a gente comentar, que a gente está falando assim de, de, de, de, do, do, de personalizar a, a, a, a suplementação, né? A questão dos vegetarianos dos veganos, né? Uhum. — Acho que isso é super importante, a gente tem um público muito grande de veganos e vegetarianos, a gente faz muitos é, suplementos voltados né para essa necessidade. É uma coisa que a gente vê que as pessoas estão buscando cada vez mais é, como estilo de vida e, e pelos benefícios, né? Existe, e realmente a gente tem muitos estudos dos benefícios, é, mas quando a gente... Ok, a gente tem muitos benefícios desse tipo de dieta, desse tipo de alimentação, né? e como a gente pode então agora suplementar essa pessoa que porque a fonte o que a gente mais encontra de, de, de, de fonte na alimentação seriam os peixes né uhum. de águas frias peixes gordos atum salmão é, só que na cadeia alimentar a origem o início do epí do DH, na verdade são as microalgas né uhum. então das microalgas é, o, o o crio, né? O óleo de crio, o crio é, se alimenta das microalgas, os peixes se alimentam das microalgas, o peixe se alimenta do crio também, e daí eles recebem esse DHA, esse DH que surgiu das algas. Mas é uma coisa que no mercado a gente encontra nessa massa de manipulação, a Essentia Farma tem, né? É, o ômega 3, o DHA de origem das microalgas, mas. Quando a gente encontra na alimentação, é muito difícil a gente conseguir ter a quantidade suficiente é, só pela alimentação. Uhum. Quais são os alimentos que a gente encontra que tem né? é, quantidade de... Na verdade, na alimentação, a gente, o que a gente mais vê é o, o óleo de linhaça, né? A linhaça, a chia, mas na verdade a linhaça e a chia, o que elas têm é o ala, né? Uhum. Então... Que o é ala, cool. na verdade, o Asla, né, ele, ele seria, ele teoricamente é transformado então em EPA e depois em DH. Só que para que ocorra essa transformação, é, a gente precisa que o corpo tenha certas enzimas para poder fazer isso. Uhum. Né? Só que essas enzimas, elas, aquilo que a gente estava falando assim, que... que Desses dois tipos de ômega, o ômega 6 e o ômega 3. Então essas enzimas, elas se dividem em processar esses dois tipos de ômega. E se a gente está com uma dieta muito elevada em ômega 6, então essas enzimas que a gente tem disponível, elas vão se direcionar todas para transformar esse excesso de ômega 6 que tá entrando no corpo. E essa parte de ômega 3 ficaria deficiente. Não sei se fica clara essa explicação. A gente para converter o ala, que a gente teria da alimentação é, vegana, vegetariana a gente precisa de enzimas. Se uhum. essas enzimas estão muito ocupadas com tendo que transformar todo esse ômega 6 em excesso que está entrando, eu não vou ter enzimas suficiente para transformar esse, o ALA em EPA e DHA. Então eu vou ter ALA, mas ele não, vai ser, ele, não, ele não vai se transformar no que a gente precisa. Sim. E tem outra questão que às vezes a pessoa que okay, tem enzimas, mas bem, seria uma questão genética que a pessoa tem uma deficiência ela tem, uma, ela tem uma deficiência nessa conversão de uhum. ala Porque ela tem uma deficiência enzimática nesse momento Então realmente a suplementação para veganos vegetarianos É algo que eu considero também de extrema importância — Com certeza E é isso, né? Cada vez mais cresce esse público e, e também tem as necessidades de suplementação, né? E acho que tem uma coisa também, Fábio Que já vieram ali alguns comentários a relação do EPA, principalmente o EPA, com a saúde cardiovascular, né? E aí a gente tem fala aí em níveis de triglicerídeos, de colesterol, HDL, LDL, né? Então, essa parte também do EPA voltado para essa saúde cardiovascular também é super importante, né? Super importante, super. Assim, a gente tem algumas coisas que é mais fácil para a gente ver a importância quando a gente tem uma ação imediata, né? Por exemplo, assim, a gente, a gente quer ir para a academia, a gente quer fazer exercício, a gente toma um pré-treino, né? É uma coisa... É, é fácil ver a ação que existe no corpo desse, desse suplemento, né? Já o ômega, ele realmente é uma coisa... O ômega 3, ele vai ter um efeito acumulativo a longo prazo, né? E o coração, a saúde cardiovascular é uma coisa que a gente não consegue mensurar tão bem uhum. no, no início da nossa vida adulta, na infância, no início da nossa vida adulta. Quando chega uma certa idade, a gente começa a ter as consequências é, de, um, de uma falta de atenção, vamos dizer assim, de uma falta de cuidado para esse sistema do nosso corpo. Né? Sistema, porque a gente... Todo o nosso, todo nosso corpo depende que os vasos, é, os vasinhos estejam é, com a sua integridade, né? Uhum. Porque eu, se eu preciso que o sangue chegue no olho, eu preciso que o vaso esteja bem o suficiente para levar o sangue para a retina. Senão aquela célula que estava sendo alimentada por ele, ela vai morrer, né? Então, quando a gente fala que a gente quer manter a integridade de cada vaso sanguíneo que a gente tem no nosso corpo, a gente consegue ter uma dimensão um pouco mais né, maior do que que é, é da importância da gente estar tá levando a nossa atenção para esse sistema. Sim. E o ômega, né, algumas pessoas colocaram que ah, eu, eu tem que tomar ômega a vida inteira. Uh, quando a gente sabe de tudo isso... Sim, realmente não consegue atingir na, na dieta e o que é Sim. a realidade da maioria de nós, né? Quem de nós consegue comer a quantidade de peixe que a gente precisaria comer, por exemplo, que é uma das principais fontes. Sim, ele é um suplemento para a vida toda, né? É um suplemento que vai trazer esses benefícios. E é quando a gente olha -se a longo prazo, é, tem mais sentido ainda de olhar com carinho, né? Para o que vai sim. nos fazer bem, não só agora Não nesse imediatismo que a gente espera, mas sim a longo prazo é. né? A questão é. também de esporte, para quem pratica esportes também, né, Fabi? Também a importância de suplementação, então isso é bem legal e, e eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, né É que sim, a extração do ômega principalmente é feita dos peixes, né E a gente sempre precisa estar atentos, porque o que, que acontece... Hoje, com todos os resíduos que sobram da, da indústria, da, das indústrias, né, os resíduos químicos, muitos desses vão para o mar, né, vão para os oceanos, e isso acaba contaminando os peixes, principalmente é. esses resíduos químicos, vamos falar né, de metais pesados, mercúrio principalmente, as diotoxinas, tudo isso vai se acumulando na gordura do peixe, e quando a gente ingere, a gente também acaba ingerindo tudo isso. Então, quando a gente vai fazer a escolha de um ômega Ou olhar para um ômega É importante a gente ficar atento Qual é a procedência desse ômega, né, Fábio? De onde está sendo extraído esse ômega? E existe uma... A gente tem uma empresa canadense né Que ela é certificadora internacional Dos ômegas do mundo todo né? ela, tem uma, ela faz diversos testes que vão... Qualificar esse ômega, então ele vai ver a pureza do ômega, a estabilidade, né? Qual é a estabilidade dele, se é seguro, se é livre de radioatividade, tudo isso é avaliado por essa empresa, que é uma certificadora mundial, e ela vai atribuindo estrelas, né, para a qualidade desse ômega. Eu acho que vale ressaltar, né, que a gente na Essential tem a pontuação máxima. Da, da, dessa certificadora que esse essa certificadora Ela dá um selo que é o selo Aifos. E a gente tem essa pontuação máxima De cinco estrelas para o ômega Que a gente utiliza né, Para a nossa matéria-prima e, e isso é importante A gente observar Para que a gente também não se prejudique tomando um suplemento Que é para fazer o bem e de repente né? Ele está aí Contaminado e contaminando a gente também e a forma, né, Fran, acho que é super importante a gente comentar <risos> também da forma. Sim. Né? É, a, a gente entender essa diferença. E é um, realmente um diferencial, porque não adianta, é isso, não adianta a gente estar tá consumindo, investindo, né? Investindo na nossa saúde, investindo num suplemento, quando ir botando de repente uma toxina, algo que vai prejudicar, que vai dar mais trabalho pro meu corpo. Então, uhum. né? entender as diferentes formas de ômega que a gente encontra no mercado, ok? Então a gente sabe que existe, né? a gente sabe que existe o óleo de peixe que eu acho que na infância da maioria das pessoas a gente recebeu óleo de fígado de bacalhau, né? é como, como suplementação, como fonte, né, de é, ômega de EPA né? é, e DHA, depois foram tendo essas melhorias, né? A gente conseguiu começar a as as, as empresas começaram a conseguir é, padronizar, a conseguir chegar numa quantidade mais concentrada de EPE de DHA, que é o que a gente sabe que dentro, dentro dos, dos tipos de ômega 3 são os que tem são as frações que tem que traz maior benefício para nossa saúde. É, e e então qual, qual é a forma desse como qual é a forma que se apresenta essas frações que o meu corpo vai conseguir reconhecer e vai conseguir absorver, né? Então a gente tem TG, né? De triglicerídeos. E a gente tem uh... eti... <risos> Justo. Uh, então, it. a gente sabe que a forma de triglicerídeo, ela, o corpo é uma forma... É como a gente encontra na natureza o ômega 3. Né? Uhum. Então, o corpo já está acostumado. Ele sabe que é aquela forma que isso ele absorve. Né? Anos de evolução, ele sempre fez isso. Então, só que na natureza a gente não encontra esse triglicerídeo na mesma pro proporção de EPIDH. Então, a gente vai ter outros tipos de ácidos graxos, é como se fosse, o triglicerídeo é como se fosse uma estrutura assim, e ele vai estar tá, é, nessas, nessas é, pontas, a gente pode ter outros tipos de ácido graxo não especificamente o EPIDH. Então, quando a gente faz esse processo de limpeza, a gente tira, né? Esse, esse processo de tirar todas as impurezas, ele perde essa característica de triglicerídeo. E isso, esse é um processo importante que a gente fez, é, que a gente buscou nesse nutrition de que voltar dessa fração agora limpa que era sem, sem o formato triglicerídeo, voltar para esse formato que o corpo reconhece que tem uma maior disponibilidade, que ele vai absorver mais e que vai estar muito mais concentrado em EPA e DHA, que é o que a gente quer. né? Uhum, então, exitei, fizeram um estudo né? comparando qual era a, como é que ficava a concentração de EPA e DHA é, no sangue depois da pessoa consumir óleo de peixe, depois da pessoa consumir é, o ômega 3 em formato de triglicerídeo e depois da pessoa é, do consumo do etio extra. E assim, o formato TG teve 124% mais de absorção do que o óleo de peixe, enquanto o etio tinha 73% menos do que o óleo de peixe. E na verdade, se a gente entende um pouco o que acontece uma vez que o corpo absorve, né? essa forma de etil ele vai ter que, o corpo, ele vai ter que processar isso, essa molécula. Uhum. Ele vai ter que quebrar isso de uma forma enzimática também. Então a gente volta, será que o corpo tem essa capacidade de fazer esse processo ou não? E essa molécula que sobra desse processo é o etanol. E ela tem que ser metabolizada no fígado. Então para as pessoas que têm alguma alguma alteração no fígado, é, alguma doença hepática, isso pode ser um problema para ela, mas um benefício uhum. porque agora ela está consumindo, ela está consumindo muito menos ePDHA do que ela poderia estar consumindo, do que ela está investindo na verdade, é, porque o corpo vai absorver menos e ela ainda vai ter que trans, vai ter que transformar uma molécula a mais que ela não precisaria. É um então, trabalho mais para o corpo, na verdade, que de repente uma pessoa não tem ela não pode, ela, ela, não, ela não tá com essa, com esse, essa sobra é, de energia nesse, nesse órgão, né? Uhum. é eu, É, então a gente, quando extrai do peixe, ele tá na forma de TG, né? A forma encontrada. E ele, aí ele passa por um processo é, para uhum. que ele fique limpo de todas as impurezas, dos metais pesados, de tudo, e concentre epidêhado. Porque aqui a concentração é muito baixa, só para a gente colocar Isso. em etapas, assim, para ficar uhum. né, resumido. E aí essa parte aqui, então, limpa, né, deixa o, o, o, o ômega sem essas toxinas todas e concentra a epDH. E é a sim. maioria dos ômegas que a gente encontra sendo comercializados, eles estão nessa forma que a gente chama de etioester, né, Fábio? Porque tem essa... é um processo, gente, chamado esterificação, né? mas é um processo que acontece ali. E aí, o que, que acontece? Algumas empresas vão passo a lei, eles pegam, a partir desse aqui, já colocam uma enzima para fazer o trabalho que o corpo iria fazer e retransformar no TG, né para entregar no nosso organismo a forma de TG. Então, quando a gente olha a, a descrição de um ômega, ômega 3 TG, quer dizer que está na forma de triglicerídeos, e eu costumo dizer que na né, forma de triglicerídeos, é, as nossas células também reconhecem mais, né, Sim. Fábio? Porque as nossas células elas têm uma camada de lipídios Sim. e essa camada de lipídios, ela reconhece uma molécula de gordura melhor. Então é como Sim. se quando chegasse ali, fizesse gupt para dentro da célula, né? É. Então eu conseguisse entrar Sim. aquele EPA e aquele DHA e a gente conseguisse ter um aproveitamento melhor. Muito e também tem, a gente tem também a, a questão da estabilidade, né? Que o, o óleo de peixe ele é um óleo oxidável, que ele se oxida com contato sim. com o ar. Então, quando a gente está na forma de TG, a gente também vê que ele sofre menos oxidação, né? Ele é mais estável. E sim. outra coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, Fábio? É a questão de diminuir o retrogosto. Porque muitas vezes, quando a gente consome o ômega, a gente fica com aquele gosto, né? ele retrogosto mesmo de peixe na boca ele gosta de peixe na boca e isso não é legal na forma de TG ele consegue diminuir bastante isso porque ele é absorvido mais então eu consigo diminuir esse retrogosto né e isso é uma coisa bacana também que a gente vê essa forma de TG sendo é, mais interessante do que uma forma de tioester né então só para ter uma ideia assim né eu acho que Sempre que o ômega for TG, vai estar especificado que ele é na forma de triglicerídeos, né? E normalmente quando ele é etiwester só vem escrito ômega, não vem, ou vem ômega e e, né? Ou às vezes vem, mas às vezes não. Então também é um ponto super legal de a gente observar quando a gente vai é, buscar um suplemento, qual é a forma que ele tá, né? Se é de TG ou de etiwester. É, e então... para as crianças, né? Para a gente poder... Para criança é fundamental, do meu ponto de vista, para a criança ter a atenção necessária para a escola, para o desenvolvimento cognitivo, a gente sabe que ajuda na ansiedade também. É, é, é, realmente para a criança é, é, é, é muito marcado os benefícios que tem, né? Então Sim. para a criança poder tomar, porque okay, é legal para a criança tomar, mas ela não vai tomar porque ela não consegue engolir uma cápsula ou porque de repente... né? ela não gosta desse desse retrogosto que tem então quando a gente né a gente tem tanta forma TG como a questão também de que a gente tem a apresentação líquida que eu acho uhum. super importante porque vai, vai facilitar muito a vida dos pais né? A, é, poder, relato, né a gente a gente tinha ah? lá né Fábio de mães que furavam a cápsula para dar pro filho, <risos> é, formas de de tentar fazer com que a criança ingerisse esse ômega e, e aí a forma líquida, que é uma forma farmacêutica diferenciada, ela vai facilitar muito, né? E, é, às vezes, e às vezes a pessoa, ou ela tem dificuldade, mas de repente a pessoa tá cansada de tomar tanta cápsula durante o dia. Eu, é. eu realmente, eu gosto mais, eu tenho mais prazer de tomar ele na forma líquida do que na forma de cápsula, né? É uma é uma, é uma mudança de forma farmacêutica que acaba fazendo com que haja uma adesão maior ao tratamento, é. né? E se a gente pensa também em idosos, né? Normalmente há um consumo Sim. maior de cápsulas também. Chega uma hora que satura. Tem pessoas Sim. também que, independente de ser idoso ou criança, tem mais dificuldade de deglutir as cápsulas. Né? Então, a gente tem uma forma farmacêutica alternativa. É muito bacana, né? Ter o um líquido que é muito mais fácil de ser consumido. Para crianças, aí nem se fala, né? <risos> Super importante para que elas consigam realmente consumir. Se não, fica inviável furar cápsula, dar na boca da criança, misturar com alimento. É. São artimanhas que as mães fazem, mas que nem sempre são positivas. É, e, e é difícil, né? A alimentação, pensar de... É difícil para o adulto conseguir uhum. chegar na quantidade necessária é, desse, desses, dessas frações com alimentação. Para a criança, então, com... é mais difícil ainda. Então... Oh, uma criança não vai comer 12 quilos de peixe durante o um ano, né? Ela precisa da suplementação. Tem muito estudo falando sobre os benefícios é, do ômega 3 a questão da hiperatividade, a questão Meu da pai, memória, para é, né? questão assim, a gente vê hoje em dia por uma série de, de, de fatores é, que existe um aumento, né? Do, assim, da... É, existe um aumento no... Na, na prevalência de, de, de pessoas com, com autismo ou com déficit de atenção ou com hiperatividade. Então essas pessoas se beneficiam muito dessa suplementação, que vai ser muito difícil conseguir com a alimentação sozinha, né? uhum. Então é uma facilidade de que a pessoa pode, ela sim, pode introduzir no hábito de vida dela e realmente daí sim pensando no, no longo prazo. — Com é. certeza. E é muito legal, né? Eu tenho, a minha filha aceita super bem, inclusive à noite ela me lembra Mamãe, tá na hora do meu ômega, Eu já vai na geladeira, pega o líquido é super legal isso, porque uh, essa consciência também já vindo desde pequena é bacana, né? A gente ter essa, essa visão também é legal E aí a gente pode aí, usufruir dos benefícios do ômega em qualquer idade, né? Gente, de novo aqui está a questão da dosagem, a gente sempre vai falar que a dosagem tem que ter o um acompanhamento do nutricionista, do médico. E eu acho, Fábio, é, eu vou abrir agora aqui, não sei se você quer colocar mais algumas coisas, eu vou abrir a caixinha de perguntas aqui, porque tem muita pergunta <risos> e para a gente tentar pelo menos responder as que mais se repetem. Mas se você tiver mais alguma coisa para colocar em relação, se a gente de, de repente esqueceu algo acho que acho que é uma boa a gente ver as perguntas. tá. É, a questão aqui eu vi uma pergunta do líquido. É, então eu tive eu pessoalmente eu fiz a gente tem um suplemento de de bife proteína eu fiz eu bati como se fosse um milkshake é, o o bife junto com o ômega e para mim meu paladar ficou muito bom <risos> mas cada pessoa acho okay. que cada pessoa vai ter o seu critério de gosto é, mas, mas sim pode ser utilizado junto com a alimentação pode ser utilizado claro né? o que a gente tem é um pouco mais doce então ele seria utilizado né? seria mais com alimentos doces mas a pessoa sim. pode a pessoa o ideal é que a pessoa consuma durante a alimentação dela. Então... Uhum. aí já responde várias perguntas aqui do horário que perguntaram sobre o horário é. eu vou abrir aqui a caixinha vou ver algumas perguntas aqui ó Bom, se o ômega aumenta a LDL, a gente já respondeu isso, né? Uh, tem vários aqui perguntando a diferença do ômega e do CRIO. Eu acho que a gente poderia sucintamente falar um pouquinho, né, Fábio? Qual que é a diferença? Melhor horário? A diferença de TG? A gente já foi. De repente, se você puder falar um pouquinho da, sucintamente do, do CRIO e do ômega, né, que também tem essa formação ó oh, de crio. novo que ele fala sobre o óleo de crío uau esse... então é... o óleo de crio o óleo de crío ele tem certos benefícios comparado com o ômega né a gente uh, com o ômega 3. mas ele é ele é quais são esses benefícios né adicionais do ômega 3. então se ele tem essa xantina, ele tem os fosfolipídios que são importantes ele é mais ele é uma forma que ele é mais facilmente conhecido pelo corpo ainda mais do que a forma TG ele tem a questão ele tem uma forma natural de colina também que é super importante quando a gente faz exercício físico porque essa forma de colina ela permite que a gente tenha uma recuperação uma melhor recuperação pós exercício físico uhum. que é super importante né se a gente quer ah eu quero treinar hoje bem mas amanhã eu quero estar tá, eu quero estar tá bem suficiente para continuar outro treino ok perfeito então o CRIO, ele essa colina te dá essa vantagem né uhum. é, a questão do e a questão da astaxantina ele tem uma quantidade menor de ePDH porque ele como ele é mais mais absorvido ele tem maior absorção ele, ele pode ter essa quantidade ele tem essa quantidade menor ele não precisa ter mais é, pra, quantidade de ePDH mas é aquela questão que a gente falou, ele pode ser utilizado e combinado. Por exemplo, se um médico uhum. recomenda para alguma é, uma, uma pessoa, especificamente, precisa de repente de 3 gramas de, de ômega. Ok, ele pode fazer essa combinação de CRIO e ômega, e ômega 3, né? Uhum. Eles, eles são cinéticos, eles são complementares, né? — É. é uma, uma mensagem de que o Crio é incrível para o TPM. Realmente o Crio é incrível para o TPM. Ele é, é uma mágica. É, — Realmente Paris vão sair é. comprar Crio agora. — É. Ele ajuda bastante. — E, e é o bom... Na verdade, assim, o Crio, ele... Como essa questão... Na verdade, é, a TPM, se for falar um pouquinho dela, é, é um... É, a gente, o manejo da TPM pode ser feito com um balance entre o ômega 6, o ômega 3 uh, e outros tipos de ômega. Então, ele, ou a gente tem esse tratamento que pode ser contínuo ou, na verdade, o CRIO muitas vezes acontece que a mulher, de repente, pode ter uma irregularidade menstrual. Hum, uhum. Então, assim, tô, tô com TPM hoje, eu tomo, eu tomo CRIO hoje e eu tenho esse benefício, é, é rápido. Né? Uhum. Quando, em comparação, o ômega 3, de repente a questão do, do, do, do gama e do ômega 3 Tu precisaria um pouquinho mais de, de tempo de tratamento uhum. Para ter o benefício é, de que ele tenha de que ele, ele previna a TPM uhum. Outra coisa legal que tem aparecido aqui nas, quest... nas perguntas É a respeito da CoQ10, né? que é a coenzima Que a gente uhum. depende dela para a energia das nossas células né? A associação dela com o um ômega benefício que isso traz de associar 10 com o ômega né? acho sim. que é importante a gente também abordar essa essa parte da principalmente a biodisponibilidade né da coquedese e a proteção cardíaca sim então tem vários assim a, a, se a gente fala de sinergia tem vários vários suplementos que, que apresentam essa sinergia com o ômega né por uhum. exemplo a, o complexo a vitamina o complexo B a gente tem um estudo né que que fala como o benefício para os pacientes idosos, para as pessoas idosas, né? É do, do, da, do complexo B. Mas o complexo B para o paciente idoso, para a questão cognitiva, não só para o idoso, para qualquer pessoa, na verdade, uhum. é, mas o complexo B, ele só vai trazer os benefícios se tu tiver a quantidade de EPIDH é, suficiente. Se não, tu está tomando essa suplementação de B e não, não vai ter... Uhum. E a Coquidez, né? ela também tem uma ação aí na, na saúde cardiovascular, porque ela é uma coenzima que é demandada muito, principalmente pelos órgãos que mais necessitam de energia, né, Fábio? Então, se a gente for pensar nisso, coração, cérebro, músculo, é o que mais, todas as células precisam, mas essas em especial precisam muito de coquedez, né, dessa coenzima. E a gente sabe que depois dos 30 começa a decair a produção dessa coenzima. E o ômega associado à coenzima, ele vai promover um aumento dessa proteção cardíaca, né? dessa saúde né? cardiovascular, e também vai fazer com que ofereça também esse meio lipofílico, gorduroso, que a coquedez precisa para ser absorvida. Então essa associação é extremamente benéfica em função disso. Né? Tem dois fatores aí que o ômega vai estar tá contribuindo Para complementar a ação da CoQ10 né? Então também é um suplemento extremamente utilizado né? A gente vê um crescimento da coq bastante grande é, Em termos de suplementação diária Então é importante também entender que o ômega aí vai estar tá ajudando a fazer Com que haja uma maior absorção, que haja melhores benefícios também é, gente, tomar ômega direto é o que a gente comentou antes, sim, né? O ômega, ele uh, pode ser começado a tomar pela barriga, né? Pela então mãe, a gestante, a gestante suplementando. Inclusive, a gente comenta aqui na empresa, né, Fábio? Que o ômega, ele faz bem para todas as idades. Então, desde o bebê... A a criança, o adulto, o idoso, né? todos eles, em todas as fases da vida, vão estar se beneficiando com o uso do ômega, né? Isso, isso é algo importante também. O que eu mais? Deixa eu aqui, quero mais umas perguntinhas aqui. Uh, qual é a vantagem do ômega 3 na saúde feminina? tem relação com cólicas cólicas ou ciclos ou ciclo menstrual sim sim ele ajuda é, sim é como a gente comentado é, ele te, existe essa outra vez isso tem que ser uma isso tem que ser uma prescrição né a gente precisa ser a prescrição é, mas existe sim um benefício marcado é, tanto para a questão da TPM como para a questão de... Às vezes a mulher vai troca de anticonceptivo, de método anticoncepcional, e ela, para regular, regular, regular o ciclo dela, ele pode funcionar muito bem. Uhum. Uma outra coisa também que é interessante que as pessoas perguntaram bastante, Fábio, é a relação, a relação né, de concentração entre EP e DHA. E aí uhum. depende a finalidade de uso, né? Sim o que que você vai estar tá focando mais na sua saúde se é a tua memória a tua cognição a gente sim. pensa em concentrações mais elevadas de DHA agora sim. se você tá querendo uma saúde geral aí você tem é é isso é uma questão super interessante tem assim tem alguns alguns é, alguns estudos que mostram que sim alguns autores que dizem sim o corpo consegue transformar é que o EPA ele é transformado em DHA né uhum. alguns autores dizem ok sim a gente obviamente isso, essa essa essa via acontece sem dúvida mas é, transformar DHA em EPA é uma coisa que alguns autores dizem que sim acontece outros dizem que não uhum. então por exemplo se eu tô dando se eu quero que, que se eu quero é, priorizar se eu quero dar mais atenção para a minha saúde cardiovascular, talvez eu tenha mais. Tenha, seja mais interessante eu tomar o ômega 3 completo, que tem a epidêhara, uhum. do que eu tomar só o DH. Mas se eu estou focando é, na questão cognitiva, da memória, é, é, ou de repente na, na, na saúde é, dos olhos, talvez seja mais interessante eu fazer um tempo de suplementação de DH. Outra uhum. coisa também é durante a gestação, aí também, claro, com a supervisão médica, tem essa, essa diferença de, de trimestres. Quando é mais indicado utilizar o ômega e quando é mais indicado utilizar o DHA. Ou então utilizar os dois juntos. É, porque daí tu tá dando EPA e DHA com o ômega e mais DHA. Uhum. Legal isso, né? De perceber, de ficar atento também a esse período gestacional para estar suplementando com, com a concentração do que mais necessita, né? Sim. Então, isso é importante Sim. também. Gente, Fábio, eu acho que era isso, né? Uh, algumas pessoas aqui perguntaram algumas coisas sobre colágeno. Na outra live que a gente fez também teve algumas perguntas. A gente logo vai fazer uma live sobre colágenos, né? Então, esse é outro suplemento também que é bem bacana. É, de a gente falar, conversar, entender né, o, o papel dele no nosso organismo. E é, a gente abre também para outras perguntas que as pessoas tiverem. Gente, a live vai ficar gravada no nosso Instagram, Isso. né, Fábio? A gente deixa disponível de também para vocês. E qualquer dúvida extra que tiverem, eu acho que é super importante que todos os canais eles estão abertos para a gente esclarecer alguma dúvida que passou. A gente quando vai fazer a live fica um monte de comentários subindo daí, mas, Às vezes você está no meio de uma pergunta e não consegue responder Mas a ideia é que a gente não deixe ninguém sem, sem, sem, com dúvidas Então sintam-se à vontade para entrar nos nossos canais E mandar as perguntas para vocês Fábio, muitíssimo obrigada Obrigada por Muito trazer obrigada, esse teu cara. conhecimento super lindo é, Por compartilhar esse conhecimento que, que é fantástico né, A gente poder fazer isso para que mais pessoas possam se beneficiar é, ter mais qualidade de vida, poderem desfrutar né, de uma vida melhor e mais feliz. Então, obrigada por isso, por estar aqui com a gente hoje. Gente, obrigada por todos vocês que ficaram aí até agora, que nos acompanharam. Então, super, super, super obrigada. Fale. <risos> Eu agradeço muito o convite. Foi. A gente é um. É com muito carinho. Eu acho que a gente tem um desejo de bem é real, de poder transmitir informação para que as pessoas possam. É, ter essa informação, essa base de conhecimento, poder decidir, poder estar é, tá dando atenção é, para o seu organismo. Sem dúvida, sem dúvida. Gente, a gente se encontra numa próxima. Um beijo bem grande para todo mundo. Fabi, beijão! Beijo, Fran. Tchau, tchau! tchau.